Todos os traders estão de olho nesse possível rompimento do Bitcoin. A gente tem uma LTB extremamente importante. E por que, que eu acredito que a gente tem grandes chances de fazer uma armadilha nessa região dos 21 mil dólares? Então. Vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta aqui dos conteúdos do canal e está acompanhando há mais tempo. Se inscreva e também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e participe também do grupo Telegram. Links aqui abaixo na descrição, galera. Então vamos dar uma olhada aqui que está acontecendo, o que está que em jogo para o Bitcoin. Então pessoal, eu comentei para vocês no último vídeo que a gente tem que ficar de olho nessa região aqui dos 21 mil dólares. Tá? Então se a gente bater aqui nos 21 mil dólares, a gente vai estar tá potencialmente aqui rompendo essa LTB aqui de cima, né? então a região dos, do, dos 20 mil dólares aqui é uma região de Fibonacci extremamente importante aqui nessa última pernadinha de baixo que a gente fez, então região de retração aqui, a gente pode fazer esse pullback para o Bitcoin, então a gente ia bater na região de 618, então a gente já testou a região de 50% de retração Fibonacci que está aqui na região dos 20 mil e 470 dólares aqui, que inclusive está confluente com as regiões do CPR mensal, tá pessoal? Aqui ó, exatamente nas linhas dos pivô centrais do CPR mensal, é um indicador extremamente importante Que é uma resistência para o Bitcoin, se vocês olharam passado desse indicador aqui, tá? Configure aí no, no, no trend view de vocês, é um, um indicador gratuito aqui ó pessoal, vou abrir rapidamente aqui É o CPR by QGS, aqui ó, bota os pivôs mensais aqui ó, só isso aqui que ativar Tá? Daí configura aqui essas, essas, essas, essas aqui são as mesmas configurações, tá? De cores, enfim. aí tá? visibilidade eu deixo para todos os períodos aqui, não importa. Tá? Então aqui a gente tem essa região de resistência extremamente importante. Tá? E depois o R1 aqui, ó tá aqui na região dos 22 mil dólares tá se você quiser saber mais sobre esse indicador aqui tem aí uh, você pode procurar no Google explica como funciona os pivôs os pivôs os pivôs aqui do, do, do mensal que eu acredito que são regiões extremamente importantes aí tá? vários traders aqui a maioria dos traders profissionais usam esse indicador com certeza tá então a gente está numa região aqui interessante e essa região de 68 aqui a gente pode sim pessoal ter essa possível armadilha aqui ó do 618, o Bitcoin bater nos 21 mil dólares, fazer esse, esse falso rompimento e fazer um fundo aqui mais baixo, tá? Esse é o cenário que eu estou aqui considerando nesse momento, tá? A falta uma semana para a gente ter a divulgação do CPI e a gente pode ter aqui ainda certo, uma certa armadilha para o Bitcoin fazer esse rompimento talvez né mais adiante, tá pessoal? tá todo mundo aqui já... É, né, de olho nisso aqui, a gente pode ter armadilha para o Bitcoin. E como eu conheço o Bitcoin, esse aqui é bem possível de acontecer, tá, pessoal? Obviamente não é... Não, é, uh, não existe certeza em trading, tá? Tô falando para vocês sobre probabilidade. Para mim, eu acredito que essa probabilidade de fazer essa armadilha é bastante grande. Aqui eu vou mostrar para vocês por que usando aqui os pools de liquidação tanto da BitMEX quanto da Binance, tá? Então, galera, antes de a gente entrar nesse assunto aqui... Quer dizer, vamos entrar direto nesse assunto. Depois eu vou olhar aqui... Uh, o índice dólar também comentar para vocês sobre a SP 500 tá? Então pessoal, a gente deu essa subida aqui para o Bitcoin com o um sentimento ele uh, ajudando a gente aqui, tá? Então a gente pode ver aqui ó, puxando os 15 minutos a gente viu esse rompimento com o long short ratio aqui caindo, o open interest subindo. Só que o open interest subiu muito, né galera? Eu comentei para vocês no último vídeo sobre isso. A gente teve um, uma forte subida do open interest. Isso aqui é uma coisa que me deixa extremamente preocupado, tá? Eu já vi, já vi isso aqui diversas vezes, pessoal. Olha lá o Open Interest, quando sobe muito forte, a gente tem porrada pros dois lados, então a gente pode sim ver o Bitcoin subindo e descendo com tudo aqui. Então, esse é um cenário que eu tô realmente considerando, tá? Então, a gente teve aqui o sentimento melhorando, mas com o Open Interest aqui extremamente elevado ainda, tá? Então a gente pode ter essa armadilha acontecendo aqui é, pro Bitcoin, tá? aqui que o meu celular começa a falar sozinho aqui, do nada, né? Escuta a minha voz. Então, galera, voltando aqui, vamos puxar aqui os indicadores da, do Block para mostrar para vocês aqui sobre isso, né? Uh, e eu já estou aqui agora num, num shortzinho pequeno nessas regiões que o Bitcoin subiu ali no CPR mensal. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, fica até o final aqui do vídeo. Então, aqui, galera, vamos puxar aqui primeiro os, os pools de criação da BitMEX aqui. Vou, puxar, vou botar os labels aqui dos do, é, últimos valores. Então, a gente pode ver aqui, ó. O Bitcoin for, forma aqui pools acima aqui na BitMEX. Ele vai rompendo aqui, buscando esses, essas liquidações da BitMEX. Temos aqui até a região dos 21 mil dólares aqui, que são pools aqui, que são é, razoavelmente frescos aqui, tá, galera? Obviamente, a gente tem também liquidez aqui até essa região dos 23, tá? Mas aqui já fica muito afastado, tá bom? Então, para mim, se o Bitcoin começar... Subir acima dos regiões dos 21.800 aqui, a coisa já fica perigoa, perigosa na minha opinião. Eu vou estar estopando esses shorts aí, tá bom? Então, até a região aqui dos 21.200, eu sempre dou, eu boto, vou botando shorts aqui acima. né Quanto mais o preço vai subindo, mais eu vou shortando. É, então, tem short até posicionado até a região dos 21.200 dólares, tá galera? Não só por isso aqui, não só por esse indicador aqui. Eu vou mostrar também na Binance. Então, a gente tem esse expulso de criação. Então, o Bitcoin poderia fazer esse movimento aqui. A gente dá essa subida aqui, ó. Pegar essa liquidez nessa região e voltar a cair aqui para buscar liquidez regiões mais abaixo aqui, tá, galera? Esse aqui é um cenário que eu tô cogitando aí, tá? É só um cenário, não tem nada garantido, eu não sou mãe de nada, não estou aqui para adivinhar nada, são probabilidades, tá, pessoal? Então modere aí se você quiser seguir esse cenário aqui, é o que eu estou acreditando para o Bitcoin aqui agora, nesse momento, tá? Então olhando os, os, os hitmaps de liquidação da Binance, a gente pode ver que também, ó, 12 horas que é o mais fresquinho, a gente pode ver aqui até essa região aqui dos 21 mil dólares, a gente tem liquidez, vou dar um zoom para a gente ver aqui, ó zoom aqui nessas regiões todas, ó, liquidez na região dos 21 mil dólares aqui, a gente pode buscar essa liquidez em cima, a maioria está aqui nessa região dos 20 mil e né? e depois galera, a gente está formando mais liquidez abaixo do que acima, tá isso aqui é olhando 12 horas, vamos dar um, voltar aqui no, no, no gráfico para abrir pra a maior, Oh, a gente pode ver que está formando mais liquidez abaixo até a região dos 16 mil dólares aqui do que liquidez acima tá então temos sim formando liquidez acima, obviamente né? o mercado funciona para os dois lados mas para mim me parece aqui que o mais forte é até a região dos 21 mil e depois a gente tem aqui abaixo tá? se a gente puxar 7 dias aqui também na Binance o loopback a gente pode ver Deixa bem claro pra gente aqui que essa é a região dos 21 mil dólares, até a região dos 21.200, a gente tem bastante liquidez formando, depois abaixo aqui até a zona aí, ó, dos 16 mil dólares aqui, até a região dos 15.400 que eu comentei inclusive para vocês no último vídeo, tá galera? Então o Bitcoin pode fazer esse movimento aqui, ainda mais com o Pinterest desse jeito, é... Bitcoin pode dar essa armadilha, eu já vi várias vezes acontecendo esse rompimento falso. Ele vai lá, pega a liquidez acima, inclusive vários traders aqui. Se vocês olharem aí, tá? É, a maioria das pessoas fazem o seguinte: ó, nesse rompimento, o cara vê rompendo aqui, ó, já começa a botar a posição de long, né? Começa, começa a entrar em long. É assim que o cara fica preso na, na operação, tá? Então tome cuidado aí pra não você. Ser não acabar dando liquidez nessa região aqui, pessoal. Acho que muita gente vai acabar, pode acabar dando liquidez para o Bitcoin nessa região, ficar preso aí e acabar sendo estopado mais lá embaixo, tá? Então, tome bastante cuidado. Eu acho que a gente não tem ainda um motivo, uh, um motivo, uh, assim, digamos, a gente não tem nenhuma divulgação importante para a gente fazer esse rompimento aqui, que eu acredito que é uma LTB é extremamente importante. Então, se tiver esse rompimento, acredito que nesse momento a gente pode ter essa armadilha. Se esse rompimento vier depois da divulgação do CPI, essas coisas melhorarem os indicadores aí, que até esse momento até a fala do pau não foi muito boa, né? Quem acompanha, está quem acompanhando aí. É, daí sim, a gente pode no caso, considerar, tá galera? Mas compreendo desse jeito que tá, eu acho que tá complicado. Vamos puxar aqui também os pools de liquidação aqui de um mês também aqui galera, só para mostrar para vocês aqui, olha só. Região dos US 21 mil dólares, bastante liquidez formando e até depois, até a região dos 15.500 aqui a gente tem mais liquidez, região dos 17.400. Obviamente isso aqui são hitmaps de liquidação é, de um mês, tá? Não quer dizer que essas, essas ordens ainda estão abertas aí, mas dá um raio-x dá um do mercado aí pra gente, a gente poder entender onde tá a liquidez do Bitcoin, tá? E pra mim, esse cenário aqui tá, pra mim, me parecendo o mais provável, tá, galera? Aqui nessa região dos 23, a gente pode dar um zoom aqui também, dar uma olhada, ó. A gente tem liquidez é, sim aí nessa, nessa, nessa região aqui, tá? Mas contudo aí a gente pode ver que. Uh, não tem aqui tanto contra na região dos 21 mil dólares. Tá? Então, para mim, eu tô considerando mais esse cenário aqui agora. Então, nesse momento aqui, galera, que olhando a Prime SBT, já tô em alguns shortzinhos aqui do, do Bitcoin tá? e tô buscando abrir mais operações aí, à medida que o preço vai subindo aqui. Tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a minha estratégia no curto prazo. Não se esqueça também, se você quiser. Uh, ter, uh, operar aqui na PrimeSBT, vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado para você abrir essa conta na PrimeSBT, uh, leva um segundo para abrir a conta aqui, tá pessoal? Não precisa ver a documentação nem nada, você já faz o depósito, já ganha seu bônus aqui de 7% de depósito, até 7 mil dólares, qualquer dificuldade, entre em contato comigo, eu vou ter o prazer de ajudar você aqui, tá? A PrimeSBT tá apoiando o meu canal, é uma corretora que é muito bacana, os caras são fera mesmo e gostam dos meus conteúdos aqui e, e agradeço muito eles por estar tá me apoiando aqui nesse projeto então pessoal basicamente do Bitcoin que eu tenho para vocês aí é isso tá uh, vamos puxar aqui também uh, as pequenos comentários sobre o, o DXY também rapidamente uh, a sp 500, galera a gente teve uma rejeição aqui ó se a gente olhar essa tem uma LTBzinha aqui ó essa essa região não um, vamos aumentar um pouquinho mais tô acompanhando aqui essa essa LTB azul mais forte aqui a gente teve uma rejeição dessa região aqui agora. Né? E também temos os gapzinhos aqui de alta que formaram. Vamos puxar aqui a SPX aqui. Ó. Os, ga os gapzinhos de alta para fechar aqui, galera. Ó. Então, uh, se tiver esse comprimento no Bitcoin, para mim é a oportunidade grande de entrar no short, que isso aqui, a tá uh, o Bitcoin está seguindo muito a SP500. Tá? Então, com esse gap aqui aberto, ó, vou deixar até mostrar para vocês esse gap aqui aberto. É... A, a SP500 gosta de fechar esses gapzinhos. Então, para mim, ela pode voltar a subir, mas para mim, eu estou considerando esse, esse fechamento do gap aqui Uh, nesse momento, depois a gente fechar esse gap assim, eh, fechando esse gap aqui eu posso até avaliar de fechar esses shorts aí, dependendo de como vai estar tá o mercado, mas eu estou interessado em manter esses shorts até o Bitcoin voltar a testar a região ali, dos, dos, da região 19 mil dólares, 18.800 mais ou menos, que é onde a gente começa a ter bastante liquidez aí, é, lá dos, da galera que está fazendo long, né pessoal. Uh, o DXY está aqui agora subindo, né, vamos ver se ele consegue fazer esse rompimento aqui agora, né galera, no caso na verdade seria péssimo fazer esse rompimento não né? só para quem está em short no caso aí né? lembrando galera que para mim nesse momento aí que está em short para mim é, é bom o bitcoin cair tá que eu vou estar tá comprando no spot eu estou acumulando é, fazendo compras spot do bitcoin tá usando esses, esses ganhos que eu estou tendo no contratos, nos contratos futuros aí no do perp futuros né para poder, é, fechando as posições e botando dinheiro, né, capital para poder comprar Bitcoin Spot. Basicamente a estratégia que eu estou fazendo aqui agora. Né, e se eu for stopado lá na região dos 20.800 não vai ser um problema. Está é, dentro do meu gerenciamento aqui de risco. Beleza galera, então no mais é isso que eu queria falar para vocês aqui no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou deixa aqui like, se inscreve no canal, ative as notificações, vou deixar um tutorial como você operar aqui então na Prime SBT e também na Bybit. são corretoras excelentes para você operar aí futuros, quem tem experiência e ambas com bônus aí, muito bom, qualquer dificuldade pode entrar em contato comigo pelo Telegram que eu tô ajudando todo mundo. Um abraço então galera, até amanhã.